O fato de não se preparar para pós-aposentadoria, que é o que eu faço quando me aposentar, não se preparo. Não se preparando, aí eu tenho em casa, digamos, o marido, ele acaba estrovando, que antes ele sai de manhã e voltava à noite, agora ele é um móvel, ele é alguma coisa em casa ele incomodando. Aí o que o acontece? Dia o dia tira inteiro. tira as coisas do lugar. tira as coisas do lugar porque não se preparou para aposentadoria. E o efeito do ninho vazio? É mais perverso sobre essa, esse casal. Uhum. Então, o que acontece? Né? Eu consigo, fica filha, fica filha, vão ficando. Uhum. A família continua. né? Uhum. E o detalhe, já que eu não me preparei para a aposentadoria, o que, que é mais um, mais dois? Uhum. Continua como se fosse e já está de olho nos netos. Já quer... E existe mesmo, às vezes até um combinado inconsciente entre pais e filhos, do tipo, eu vou, é, eu tenho direitos. Né? Eu acho que houve uma, o, o, infelizmente, e espero que os pais tomem consciência disso mais rápido, para não, não continuar acontecendo, existe uma, uma geração inteira e, com direitos muitos direitos e absolutamente nenhum dever, hum. né? então as coisas são para mim, mas eu escuto às vezes, você tem que me dar, vocês têm que me dar, vocês são os meus pais, vocês têm que me dar. Mesmo nessa faixa etária? Nessa faixa etária sobra uma dinâmica, um jeito de funcionar uhum. que não estagnou, uhum. então veio vindo assim. Né? Mas as pessoas não pararam e pensaram, bom, agora deu então, né? Deu. <risos> não, elas continuam, fica no ar a ideia de que vocês ainda têm que me dar. Né? E daí, cadê as minhas coisas? Cadê meu bife? Né? Mas, mas, mas o erro acontece exatamente nessa educação. Porque assim, continua o ditado Sim. antigo, né? Pai rico, filho uhum. nobre, neto pobre. Uhum. Repete. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque esse que vai ficando e está sendo suprido pela família, pelos pais, uhum. ele não, digamos, não tem dificuldade. E algumas mães e alguns pais, eu escuto isso também, falam assim, ó, mas é que eu nunca tive, agora eu tenho condições. Isso. Então eu quero suprir, eu quero dar tudo. Isso. Eu falo, parabéns se você quer um neto pobre. Aí a pessoa fica assustada. Eu falo, claro, porque não tem frustração, não sofre. Isso. Continua um adolescente. E não se conhece. Não aprendeu a verificar qual é a, su a sua capacidade real porque N vezes você pode perceber uma, uma capacidade idealizada. Ela não existe, mas o indivíduo acredita que tem.